Paz do Senhor, paz do Senhor, bom dia, maravilha de Deus, mais um dia juntos E hoje mais uma aula para o nosso curso que estamos provendo de especialização em Novo Testamento Endereçado ao nosso nobre amigo que está ali em Londres E vamos agora, como eu tinha falado, a aula de hoje será já a prática da construção, né? do sermão expositivo. Hoje vamos trabalhar com a extração, ou extraindo, não é? os significados dentro de um texto que é já um elemento, é, vamos dizer assim, preceptor e ampliador das propostas da construção e do desenvolvimento do sermão expositivo. Mas dentro dos significados o pregador já pode trabalhar toda uma estrutura semonária expositiva que conceda ao seu público, e vai conceder ao seu público isto, uma grande absorção de fatos históricos, sociológicos, religiosos, políticos e ainda por cima lições espirituais extraídas desses fatos. Eu vou usar como texto a parábola do fariseu e o publicano, tá? A partir lá de Lucas 18, não é? nos versículos 9, nós vamos ver, vamos ver o que está escrito esta parábola. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, Extorcionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. E eu jejudo, duas vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu posso. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo, Ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para sua casa, em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que se a si mesmo se humilhar, será exaltado. Muito Vamos trabalhar os significados, tá? Os significados desta parábola. Tem inclusive todo o esqueleto desse, desse vamos dizer assim, sermão extraído tá? do contexto dos significados, a extração dos significados, já está aí na tela para ir acompanhando. Muito bem. Vejamos aqui, quando começa, há alguns que confiavam em sua própria justiça. Né? Jesus fala ali sobre a confiança extremada na justiça. Há aqueles que se colocam numa condição de total segurança por, ser, por agirem justamente. Então aí nós extraímos Algumas questões. Primeiro, significado: retidão e virtuosidade. Retidão e virtuosidade são retidão e justiça. Virtuosidade, desprezavam, não é? É que é uma característica virtuosa. E desprezavam completamente é um sentido de uma virtuosidade é auto, nesse caso, auto-expositiva e também altruísta, onde eu auto estou expondo, ou estou me explicitando, ou me analisando, eu ou me identificando como sendo reto, como sendo justo, como tendo uma retidão, uma virtuosidade. Esse é o primeiro. Significado, primeiro sentido, primeira extração de significado que eu tiro aí neste texto. Depois, persuadiam a si mesmos, ou seja, inquiriam, debatiam-se, né? confrontavam-se entre eles, que disputando algo, disputando, no caso, quem era mais certo, quem era mais correto, quem agia, ou cumpria um papel de religiosidade mais eficiente, mais profícuo. Dois tipos de religiosidade no mundo vemos aí. A religiosidade da aparência e a religiosidade da confissão. A religiosidade da, é, do altruísta religioso e a religiosidade do religioso pietista, ou do piedismo religioso. Não é? de si para si mesmo, Deus conhece o que vai no seu íntimo. Não é? Quando está ali, ó, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano. Então, desci para si mesmo, uma oração Pessoal, de confissão e, e de vangloriação e de é, defe, autodefesa e autoglorificação, não é? Uma quase deificação está sendo feita por este fariseu. Não é? Ele não está buscando a justificação de Cristo, ele está se justificando. Ele já está é colocando aí na condição de justificador tá? Outra questão aqui também Sobre o dízimo tá? Jejudo às vezes por semana e dou o dízimo a tudo quanto ganho Por que essa, essa citação ou menção faz esse fariseu? Porque os judeus, segundo a lei Levítico capítulo 16, versículo 29 Nós vemos isso Deveriam jejuar apenas uma vez no dia da expiação. Tá? Mas ele jejuava duas vezes por semana. Então ele ia além do que a lei cobrava. Além do que a lei postulava. Mas ele jejuando duas vezes por semana queria dizer que então eu sou mais certo, eu sou mais santo, sou mais justo até do que a lei. Ultrapasso a lei. Dava o dízimo de tudo o que adquiria e até mesmo das ervas do seu jardim. Então eu vou muito além do que a lei, do que a lei propõe, do que a lei exige. Eu sou mesmo, né? É, é aquela, estou assim, numa condição única, exclusiva. Aqueles cristãos e aqueles religiosos que se colocam, só eu sou. O síndrome de Elias, como sempre costumo dizer, a síndrome de Elias. Só eu sou o profeta aqui nessa região. Mateus 23, 23. Depois, no próximo texto, ou no próximo verso, mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Peco porque sou pecador, pé de pecado, né? É da minha natureza pecar. Salmo 51,5. Então ele está se colocando na condição de pecado e de pecador. Tá? E aí fazendo as suas análises e as suas averiguações sobre o caso. A tradução africana, é, de uma versão africana coloca batendo na cabeça. Em vez de batendo no peito. Né? Levantado, levant, é, é, assim, levando em consideração que ele está se auto- até flagelando, se auto- até é, censurando por, pela condição até que ele aferiu, que ele indicou de ele ser um tão grande pecador, quando aquele fariseu exclama que eu não sou como esse publicano, né? eu não sou como esse pecador, então ele se coloca, ele nessa condição e, e, e aí confessa e, e se humilha perante Jesus, que é o caminho para ser exaltado e para ser é, justificado e para ser recebido e para ser transformado, tá? No versículo ainda seguinte, eu lhes digo que este homem não o outro foi para casa de ficar diante de Deus, levantado. Le, levanta e anda, levanta a cabeça. Então Jesus deu a ele um sentido de de conceder-lhe uma visão de levantar a cabeça de, de prosseguir, porque ele alcançou o caminho certo, ele ele agiu corretamente, agiu dignamente, né? distituído é, é, de toda arrogância mas com, a, com o rosto no chão ele se considera e ele se humilha e ele se considera o menor de todos o, o mais é, indigno de merecer alguma justificação ao contrário do fariseu declarado justo, isento de culpa então, legitimamente perdoado fundamentado e reabilitado nós vemos quando Jesus lhe diz, este foi para casa justificado essa expressão, justificado né? no original vai dizer o que? de caiosne, que significa declarado justo isento de culpa legitimamente perdoado fundamentado reabilitado reconstruído é? Então, outras questões ainda que eu quero colocar é ainda no versículo, um fariseu, um era fariseu e o outro publicando, fariseu orgulhoso da sua religiosidade, publicando nesse caso, coletor de impostos, trabalhava para o Império Romano, ambos judeus e esperando pelo Messias. Mas em posições e classes sociais diferentes, alcançaram um novo tempo, um novo momento, uma nova oportunidade para suas vidas e aí nós vemos já nesta estrutura sermonal como você vai extraindo significados, concedendo aí um mapeamento histórico e até um mapeamento analítico de alguns é, sentidos e alguns significados de algumas expressões de algumas interpelações do das do, dos dois personagens principais aí o fariseu e o publicano já constrói toda uma introdução já constrói todo um desenvolvimento e até é, vamos dizer assim caminhos vertentes para ampliação e desenvolvimento do seu sermão expositivo e nós estamos só nos significados. Tá? Aí nós vamos ainda dentro deste questão dos significados ver um outro texto agora é, que ao, quando Jesus declara sobre a importância da criança e a simplicidade da criança, não é? Quando os seus discípulos e alguns fariseus e alguns que estavam próximos a Cristo impediam de as crianças chegarem até a presença dele. E aí ele interpela. não é E aí nós vamos ver como que se constrói daí todo um, um, um desenvolvimento de significados e uma ampliação no sermão expositivo. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas, diz o texto. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que tinham trazido, mas Jesus chamou-se a si mesmo, eles, as crianças, chamou as crianças a si mesmo, e disse, deixe-me vir as criancinhas, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não saber o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele alguns significados desta construção textual e desse texto. Primeiro, primeiro, Jesus é que está concedendo todo o, o é o personagem central e é o que está concedendo todo o desenvolvimento desse texto, desta passagem, deste acontecimento. Mas nós vamos ver aqui que os judeus não é? estão aqui em destaque. Depois vamos ver também outro destaque, o reino de Deus. Vamos ver a, a questão das crianças pequenas. Não é? E vamos ver também a questão da inclusão no reino e o recebimento no reino. É? Algumas questões que nós vemos. Falando sobre os judeus, ah, que era o povo, no caso, não é? Os judeus costumavam levar seus filhos pequenos, isso era uma prática judaica, tá? ao rabino, a fim de receber sua bênção especial. Então os judeus tinham levado as suas crianças, seus filhos, à presença de Cristo, para que este o abençoasse as crianças. De modo que é estranho ver os discípulos tentando impedi-las. Então a prática dos discípulos foi uma prática preconceituosa e contra a própria prática dos judeus, a própria tradição judaica. Talvez tenham pensado que Jesus estava cansado ou tenho imaginado que Jesus não estava de fato interessado nas crianças, que grande engano. Ah. O reino é feito de pessoas que são como crianças, Jesus é, coloca essa questão Criança pequena no original grego Pai Dom Por isso que Cristo se coloca aqui como Pai da Gogos Ou cuidador das crianças Aquele que recebe as crianças Aquele que cuida, que zela Que Acrescenta um novo Espaço e tempo E inclui as crianças Na sua posição e local digna Crianças, inclusive, de colo estavam ali. Crianças ainda que eram, estavam no período de total puberdade e inocência. É? abençoar no sentido tocar nelas, era, era transferir a benção e abençoá-las. Então as crianças foram trazidas com esse propósito, com essa proposta. Receber é, as crianças no reino é, era justamente... Incluir elas no sentido de mostrar para aqueles discípulos e o povo que o reino era para os simples, que o reino era para os humildes, que o reino era para os é, ingênuos que agiam com naturalidade, com simplicidade, com humildade, com afetividade, que vinham buscar do reino melhor que é a bênção. É? então onde é outra questão também que te, podemos colocar aqui que todavia essa não foi a primeira vez que os discípulos tentaram livrar-se tá? não foi só essa vez que eles tentaram livrar-se dos que vinham a Cristo quiseram mandar embora uma multidão faminta mas Jesus alimentou a todos lá na, no milagre da multiplicação do pão e do, dos cinco pães e dois peixinhos quiserem impedir a mulher cananeia de jogar a Jesus que curassem a sua filha? Também Jesus respondeu a sua oração, os apóstolos ainda não possuíam a compaixão do mestre, mas com o tempo ela se desenvolveria no coração deles. Eles não tinham ainda entendido o sentido do reino. Então aqui também vemos implícito nesse texto, humildade, fé, dependência servidão, subserviência dedicação, humilhação e acima de tudo a afetividade e a busca pela benção tá? torna uma vida é, receptiva incluída no reino e transformada e um novo momento alcan é alcançado muito bem então nós vemos aí com esses significados algumas questões muito importantes de construção do sermão eu ainda tá quero colocar aqui algumas questões da construção desse sermão expositivo a partir do do sermão do fariseu publicano que é um sermão que está em ênfase aqui tá o primeiro tópico desse sermão ou a primeira construção ou a primeira parte ou divisão do sermão primeira divisão do sermão você pode colocar assim ó, desenvolvendo o um coração quebrantável que foi na verdade o cenário do primeiro acontecimento da primeira parte da parábola o coração do fariseu era, era, vamos dizer assim, caracterizado por um coração flagelado, um coração é, de uma pessoa que se alto vangloriava e se auto-justificava é, é, e que desenvolvia uma religião formal, mais uma religião morta e presa só em suas tradições. Não é? Primeiro ponto que vemos aqui, orava consigo. Ele não orava, ele se parabenizava, ele se estava parabenizando, ele se parabenizava, ele se engrandecia. Ele se dignificava, ele se autolouvava. Achava-se superior, ele colocava-se numa condição e num patamar superior a tudo e a todos. Pelo que ele não era e pelo que ele não fazia. Então aqui nós já temos a construção para desenvolvermos e irmos à frente em todo um espaço de, uma, de, de divisões, de ideias, de propostas, que pode ser dessa primeira divisão, eu aqui só estou colocando a primeira divisão, não estou fazendo essa ampliação que o pregador, o expositor do sermão expositivo, irá fazer a partir do momento que ele está expondo o sermão. A segunda divisão, o coração do publicano, orava de cabeça, baixa, demonstrando humilhação, demonstrando quebrantamento, demonstrando até que ele não era digno de tanta, é, vamos assim, reconhecimento e dignificação, porque ele estava na condição de pecador, como o próprio fariseu tinha indicado que ele era. Se achava extremamente indigno, ele se achava o menor de toda a casa, o menor de todos. Pelo que é, ele se considerava pecador, e pelo que fazia os seus pecados. Paralelo, inclusive, que nós podemos ver aqui com o Salmo 51, na oração de confissão que Davi faz após a prática do adultério. Então nós vamos vendo aqui que podemos construir várias, várias vertentes, só desses dois momentos, dessas duas divisões, dessas duas construções, dentro do sermão expositivo, ok? Muito bem, ainda quero nesta aula de hoje ainda trazer mais uma outra particularidade é, para podermos ampliar ainda muito mais, fomentar muito mais aqui o nosso sermão expositivo. Eu vejo aqui, ah, e, e até apontei aqui, algumas questões que podem ser e devem ser pensadas. Além dessas questões que eu já pontuei aqui. Além das questões que eu já pontuei. Quando colocamos aqui, e ele falou esta parábola. Explicar o que é uma parábola. Explicar por que Jesus utilizava parábolas. Qual era a proposta da metodologia de Jesus, a metodologia pedagógica e didática de Jesus. Tá? Depois, explicar e falar o que significa a confiança e a autoconfiança. Fazer um paralelo entre a confiança e a autoconfiança. E ali, a partir dessa expressão, uns que confiavam em si mesmos. Tá? Falar sobre a justiça e a justificação, vamos fazer um paralelo, o que é justiça e o que é justificação, a partir da carta de Paulo em Romanos capítulo 3. Depois trabalhar também sobre a religiosidade e a religião. Vou fazer um paralelo aí. A partir da expressão, dois homens subiram ao templo, religiosidade e, religiosidade, e religião. Busca e perca. Pode até colocar como segundo ponto também aqui. Tá? A verdadeira oração. Pode trabalhar para orar. A verdadeira oração e a oração falsa. A verdadeira e a falsa oração. A oração aceita e a oração perdida. Tá? Pode trabalhar essa questão também. O fariseu posto em pé a posição certa... E a posição errada. A verdadeira demonstração de uma religiosidade e a verdadeira demonstração, ou aparência de religiosidade, e uma aparência de uma verdadeira religião, de um verdadeiro adorador. Tá? Fazer esses paralelos também pode se fazer aqui, para trabalhar no seu sermão expositivo um outra questão, eu jejuo duas vezes na semana, aí trabalhar, explicando o que é o jejum, como o jejum era considerado pelos judeus e qual a importância do jejum e como ele era trabalhado dentro da tradição judaica. Falar sobre o publicano e também, além de falar sobre o publicano, demonstrar as particularidades, as características positivas, espirituais, de uma verdadeira religião, de um verdadeiro compromisso que foi aqui apresentado e apresentado de uma forma categórica, expressiva, digna, correta por este fariseu. E, ou melhor, desculpe, por este publicano. publicando esse que foi aceito. publicando esse que foi absolvido. E principalmente foi justificado. Aí você pergunta, por que foi aceito? Por que foi absolvido? E por que foi justificado? Então, Aqui você vai vendo que você vai construindo todo um caminho de vertentes, de possibilidades, de construções, de ideias, que vão situar, ampliar, construir e mensurar e trazer ainda muito mais possibilidades para uma abordagem e uma entrega do seus sermão expositivo. A aula de hoje, então, foi pautada nessas questões aqui do sermão expositivo. Na, vamos ter ainda uma outra aula sobre sermão expositivo, onde eu vou trabalhar outras questões a serem pensadas e projetadas dentro do sermão expositivo. A parte mais da semântica, a parte mais da exegese. Tá? E aí, depois, vamos começar a pensar já em alguns exercícios para a construção do sermão expositivo que era, seria já uma terceira aula para aí depois dessas três aulas da frente irmos para é, a construção geral descrevendo, escrevendo, construindo parte a parte o sermão expositivo e aí depois das quatro aulas, entrarmos no sermão temar, textual. Entrarmos no sermão textual. Muito bem, muito obrigado. Foi uma excelente aula, muito produtiva. Deus abençoe e vamos em frente.